Bom dia, amado Ser de Luz! Hoje é o nosso 18º dia do ciclo de meditações de 21 dias, conectando com a Mãe Maria. Sente-se confortavelmente com a coluna ereta e vá acalmando a sua mente enquanto respira profundamente. Vamos expandir um pouco mais a sua consciência divina, se conectando com a Mãe Maria a partir do seu coração? Lembre-se, você é uma centelha divina e faz parte da criação como um todo, de todo o universo e multiversos. Desta forma, o planeta Terra, ou Mãe Gaia, esta consciência viva, abundante e autossustentável. E todos os seres que nela habitam também fazem parte desta criação. Agora, vamos nos conectar com a fonte criadora e deixe-se fluir, sintonizando com a frequência vibracional do universo e do planeta, em uníssono, potencializando numa explosão de energias. Perceba quão grandioso e gratificante é fazer parte de tudo isso. Vibre gratidão e amor e potencialize ainda mais essa frequência vibracional. Se una a toda a amorosidade de Mãe Maria, se conectando a ela e potencialize ainda mais. Quanto mais você expande essas frequências de amor, de paz, de alegria e de gratidão, amplifica mais e mais, contagiando a tudo e a todos através dos campos eletromagnéticos afinal tudo é energia intencione ativar esse canal de conexão com a fonte criadora e a mãe gaia sempre que possível num fluxo de receber e doar expandindo essas frequências. Namastê.